Vamos falar um pouquinho mais sobre os adaptadores ACK, dessa vez vamos utilizar a SL3, e eu vou te apresentar o adaptador com ACK-E18. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o ACK-E17 tem o mesmo tipo de bateria do que o E18, porém as suas entradas de fiação para a alimentação da sua fonte é totalmente diferente uma da outra. Porém, o adaptador ACK-E18 tem uma entrada diferente. A partir do momento que colocamos na câmera, o fio da fonte ele vai sair pela lateral. Não igual ao seu outro irmão, o E17, que a saída vai sempre sair pela parte de baixo. Como é dito e feito em algumas mirrors da Canon. Depois de conectado, é só você ligar sua câmera SL3 e fazer suas lives e streams com esse ACK e 18 Tirei todas as suas dúvidas sobre esse adaptador? Se sim, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.